Eu sou o Celso Dias da Benchmarking e esse é o canal Vida de Propagandista, o canal mais popular, de maior sucesso do país sobre profissão. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma dúvida que é o seguinte: Celso, eu não tenho experiência comercial. Quais são as minhas chances de ser contratado como propagandista? E aí, interessante né? Mas antes eu quero te convidar para se inscrever no canal, para acionar o sininho aí para não perder nenhuma novidade e ficar por dentro de tudo e sempre ser notificado dos nossos vídeos que toda semana a gente tem aí vídeo novo exclusivo para você. Beleza? Já se inscreveu? Então vamos lá. Essa pergunta é muito comum e eu sempre venho falando que a indústria farmacêutica, ela é, se interessa muito por profissionais que possuem experiência comercial, né? Por várias questões, pelas habilidades que esse profissional precisa ter, pela maturidade em lidar com metas, etc. A gente está sempre falando isso aqui. Agora vamos lá. Isso é algo cravado em pedra isso é determinante olha eu posso te dizer que não a gente conhece sim profissionais que não tinham necessariamente uma vivência comercial em vendas é de repente eles conseguiram entender que sim de alguma forma eles vendiam e não sabiam disso isso acontece mas eu preciso te dizer que é relevante tá então se você não tem experiência comercial adquira Tá? porque o que está faltando para você começar a sua carreira em vendas? Você pode fazer isso no início de uma forma paralela. Você pode trabalhar é, vendendo, por exemplo, Mary Kay. Eu sempre falo isso com os alunos. Né? Tem esse hábito de vender, sabe? Faça isso. É, começa a viver de metas. Começa a vender. Começa a gostar de vender. Não há nada de errado. É uma das profissões mais desafiadoras que mais aí exige de você uma série de competências emocionais, psicológicas, técnicas para poder ter sucesso nessa profissão, então se você ainda não vende, comece já a vender. Muitas empresas grandes, grandes ideias também, morrem porque não tem quem vende essas ideias, tá? Não seja uma pessoa assim, porque o propagandista ele precisa viver de metas, precisa vender, então adquira isso. Agora você pode fazer isso também paralelamente a um curso de especialização que vai trazer para você ali as melhores habilidades de vendas, as mais modernas, as mais atuais, é como lidar com os desafios em vendas no mundo de hoje, todo conectado, onde o consumidor tem acesso a todo tipo de informação, onde o vendedor passa muito mais a ter um outro papel do que aquele do, daquele cara que simplesmente convence alguém de algo. Isso já ficou para trás há muito tempo. Se você se acha aí um bom vendedor porque você vende até avião caindo, cuidado! Ninguém está disposto a comprar avião caindo. Pode ser que você compre uma vez, mas nunca mais você vende para esse cara de novo. Então não, hoje a venda precisa ser honesta, transparente, sincera e você precisa sim ter habilidades para poder conduzir essa venda da melhor forma possível. Então adquira sim experiência, busque cursos sérios que são capazes de te preparar, de te qualificar para ser um vendedor de alta performance que na realidade é isso que o propagandista é, entre outras coisas, ele é sim um vendedor de alta performance. Esse vídeo te ajudou? Te inspirou? Te motivou aí a buscar a sua experiência em vendas? Então comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, tá? deixe seu joinha aqui, que isso incentiva a gente a estar tá sempre produzindo esse tipo de conteúdo para você e eu quero te aproveitar aqui para te convidar, tá? vamos ver, né? isso aí é só uma questão, a questão da experiência, você não pode focar somente nisso. Nós temos aí que cuidar de pelo menos mais três grandes pilares comportamentais, de mindset, de poder de acessar vagas e para saber como é que está o seu perfil em relação à média dos profissionais que atuam nessa área, foi que a Benchmark criou um quiz, um teste de perfil totalmente gratuito, exclusivo, que vai aí medir o seu perfil em relação à média do mercado. Legal, né? Está aqui embaixo o link para você fazer, você vai levar em média de 5 a 8 minutos no máximo para poder completar esse teste e a resposta é imediata, tá bom? Então, espero que tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso!